Bom dia, amado ser de luz. Que alegria ter você aqui, conectando com a Mestra Nada. Hoje é o nosso 19 dia do ciclo de meditações de 21 dias. Concentre-se no aqui e agora. Sente-se confortavelmente. Com a coluna ereta E vá acalmando a sua mente Relaxe Cada músculo do seu corpo Enquanto respira Calma e profundamente Perceba a nada, à sua frente Te enviando todo o seu amor e carinho Inspire amor juntamente com a luz rubi dourada e expire toda e qualquer dor que esteja te incomodando. Inspire paz com a luz rubi dourada e expire todo e qualquer sentimento negativo. Inspire alegria com a luz rubi dourada E expire tudo que já não te serve mais Hoje vamos fazer o comando quântico Atlantis Da Mestra Nada Ative a legenda e me acompanhe Cada asterisco é para estalar o dedo. Eu sou ativar chama rubi dourada multidimensional em luz. Eu sou ativar agora. Eu sou ativar agora eu sou ativar agora namaste